Olá, pessoal! Olá! Miriam tá Cardoso, terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial e também neurocientista, aqui para ajudar a gente em questões relacionadas à sensorialidade dos nossos pequenos. Quanto mais eu estudo sobre atrasos no desenvolvimento, sobre autismo, mais eu vejo que as questões sensoriais estão diretamente ligadas à maioria das dificuldades que a gente tem com os nossos pequenos. Hoje falando sobre dificuldade alimentar, seletividade alimentar, dificuldade para os pequenos comerem. Miriam, o que, que você pode ajudar a gente Miriam. sobre isso? É, esse é, esse é, é uma dor recorrente, né? das mães, né? Muito! A gente, quanto mãe, sabe? Muito! O Quanto é angustiante a criança não é, comer eu direito. Falo, né? Eu falo que desde lá de trás, né? Já trazendo isso para a importância de quando a gente, no, os profissionais, no caso, que forem avaliar e para as famílias pensarem, de quando que começa a grande preocupação, né? Para mim, enquanto mãe, quando eu acabei de, de ter meu bebê, eu queria que ele se alimentasse no meu peito, né? Então, essa preocupação, ela nasce com, com a gente, nasce com o bebê a gente nasce a gente nasce enquanto mãe com ela, né? E aí, no dia, da, dia a dia da gente, depois que a criança vai crescendo, é importante a gente ir entendendo que desde lá, dessa pega, dessa, dessa mamada, como é que ela aconteceu, se ela não aconteceu, por que que ela não aconteceu, que sistemas sensoriais estão envolvidos ali nesse primeiro contato da mamãe com o bebê, que é o tato, que ele é responsável por afetividade, ele é responsável por, por desenvolver é, esse, esse reflexo de sugar, ele é da via tátil, né? Então já pensando, já fazendo essa correlação que é um dos sistemas sensoriais que a gente vai pensar como possível ali é, é, na disfunção, como tendo uma possível disfunção ali para a questão da, da alimentação, né? Então, assim, acho que é importante a gente entendendo como, qual que é o caminho, né? Qual que é a hierarquia do processo da alimentação do ser humano? E aí, em que pé que a gente está com essa criança, né? Que idade que essa criança tem? Quais são as dificuldades dela? E daí, trilhar esse caminho todo lá atrás para a gente entender, é, Quais são os sistemas sensoriais que estão envolvidos? Porque o tato é um bem presente, porque geralmente a gente fala, ah, ele não come textura. A própria acepção ali, né? Que é essa. Essa. Essa. Uh, é essa sensibilidade, esse sistema sensorial que possibilita a gente entender como é que tá mastigando, como é que tá deglutindo, que é músculo e articulação, isso é um também dos sistemas que a gente comumente ouve, porque ele não aceita a consistência, prefere o crocante, tá muito ligado à própria percepção também, né? Uhum. É, então, são dois sistemas que a gente... Então, assim, importante a gente fazer na correlação, ó, a problemática na alimentação e qual sistema que tá como base dela, né? E e desenvolvendo esse raciocínio, né? E aí é importante dizer também que é, problemas, assim, posturais, de sistema vestibular, como insegurança gravitacional, me medo de ter os pezinhos ali fora da cadeira, isso também pode atrapalhar na hora da alimentação, né? Que às vezes a gente não se atenha a isso, né? Sim. Você coloca lá a criança na cadeira e daí ela tá, tipo, mal conseguindo segurar o corpo dela porque ela tá morrendo de insegurança ali daí ela uhum. não vai ter esse olhar ali pro alimento e daí e essa essa, já vai é, transformar no comportamento essa criança vai se jogar para trás vai querer sair da mesa vai gritar e daí vai acabou bater, jogar as coisas né? Né? então assim alguns exemplos de sistemas sensoriais que a gente nem imagina que que está totalmente relacionado ali a questão da seletividade ou recuso alimentar então todos eles precisam ser avaliados para intervenção ali, para o, o, né, o, o, as orientações para casa, do que fazer em casa funcionar de forma adequada. E o que não fazer, Miriam? Nunca jamais forçar essa criança a comer, Sim, isso jamais... nunca jamais deixar ela com fome, uhum. nunca jamais obrigar ela a comer uh, determinadas coisas. O que mais que a gente pode dizer Esconder comida que ela ainda não come dentro de comida que ela come. <risos> é, isso é bem comum. Sim, se tem um fiozinho de cabelo Sim. minúsculo escondido numa comida, você vai achar. Então não adianta Uma pensar Uma criança que... com defensividade tática, por exemplo, que ela tá over aqui as questões táteis, ela vai perceber. E daí ela vai até, pode, isso é muito grave, por isso que eu trouxe, é, né, parece engraçado, que a gente, nossa, será é que alguém faz isso, mas fazem, com uma fazem, frequência bem grande. Porque é não, desespero, a mãe, isso, o desespero isso, leva a gente isso. a pensar e, e tem muitos palpites, né, tem, sempre tem alguém que fala, ai, é só você fazer isso, é exatamente. só você fazer aquilo. Se fosse meu filho, eu faria de tal jeito com o meu filho funcionou e a gente fica, por que, que só eu não isso? Exatamente, consigo? exatamente. E aí, quando a gente esconde a comida que não gosta, nem né? uma comida que gosta, você pode criar ali uma outra relação com a comida que ela já comia. E daí é uma comida a menos ali que você vai ter no, no, né? na listinha que não é tão grande assim na maioria das vezes. E como que a gente começa essa ajuda? Por onde os pais podem começar a... a... Uh, ajudar essa criança a se alimentar, a um, ampliar a variação de alimentos. Tá, é, eu acho assim de uma forma bem prática, é claro que envolve outras questões né, que precisam ser avaliadas, mas uma das algumas dicas, como por exemplo, né, esse ambiente ele tem que estar propício para alimentação, a modelagem ela é muito importante para as crianças com autismo e para qualquer criança sem diagnóstico, né? Então inserir essa criança no contexto de alimentação da família toda, essa rotina de alimentação em conjunto, né, em torno da mesa, enfim, ela é importante, uhum. né? Até para essa criança, porque às vezes a, a questão da recusa alimentar, ela tá muito relacionada à ideação, né? Essa criança coloca a comida ali na frente dela e deixa ali, ela não faz ideia do que é para fazer com aquilo, né? Uhum. E a gente né? Então, começando por aí, propiciar que esse ambiente seja rico o suficiente para essa criança entender que é a hora da alimentação. Uhum. Né? Isso vale para todo mundo. Uh, a, a criança já tem uma seletividade ali, alguns alimentos que ela come e outros que ela não come de jeito nenhum. Você pode ir aproximando alimentos que ela não come de jeito nenhum, em forma de brincadeira primeiro, fora da mesa. Né? À medida que esses, esses alimentos forem é, sendo aceitos, você vai trazer eles para a mesa. E é importante dizer que a característica desse alimento que você vai gradualmente ir aproximando, ela tem que ser parecida com aquele que ele come já. Né? Isso é importante, sensorialmente com a mesma é, textura, enfim, porque inicialmente a gente vai pensar é, só aceitar uma outra coisa, né, a gente não vai pensar já em abrir um leque gigante de, de alimentos, isso, isso vai ser feito muito gradativamente, né, a questão da recusa da seletividade alimentar é um é um problemaço e a gente é, é, tem que ser muito paciente, a família tem que ser muito tranquila, sei que é muito difícil, mas eu acho que é, serenidade, paciência, é. é uma das dicas que funciona também, porque se a criança percebe que o teu grau de estresse está lá, lá em cima, porque você tá mega preocupado que de novo ela não comeu, é. ela se estressa também. É. né? E aí, uh, o ambiente físico, né? Onde é que essa criança tá sentada, o pezinho tá apoiado, né? Essa criança, ela tenham acesso ao alimento ali com as duas mãos, né? Acho que isso tudo precisa ser considerado antes da gente chegar propriamente aqui na boca da criança, né? No que, que ela aceita, no que, que ela não aceita e tudo mais. Perfeito. Dicas importantes. Comecem a praticar aí com seus pequenos e manda esses vídeos para pessoas que você conhece que podem se beneficiar dessas orientações. Miriam, muito obrigada. Muito obrigada. Você sempre arrasa muito. Obrigada. E para quem quer se aprofundar em questões sensoriais Miriam fez um curso exclusivo exclusivo para nossa plataforma uh, sobre integração sensorial para pais e profissionais que precisam dessas dessas dicas para ajudar os seus pequenos. Está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um beijo grande e até o um próximo. Beijo. Um, até. Tchau tchau.